As duas personagens uhum. tá. Beleza Eu vou ser a interface, então eu vou te dizer tudo o que está acontecendo E você vai julgar se você está indo para caminho certo ou para o caminho correto Beleza Beleza? Uhum. caminho certo ou caminho correto caminho errado, errado. Ah. <risos> Tanto é a ideia é... Vai filmar? Vai, pode continuar Certo A história que você tem que apresentar aqui com as duas cenas é Uma pessoa estava esperando pela amiga quando de repente, e, e, e essa amiga chega. Então uma pessoa estava esperando pela amiga e de repente essa amiga chega. Bom, então se alguém tá, chega mais cedo, eu acho que é a amiga nerd, né? A nerd chegou mais cedo. Ela, ela não tá está es... esperando pela amiga. Hã? Ela não está esperando pela amiga, a interface deu esse feedback. Ah, a interface deu esse feedback. Ela não está esperando pela amiga? Não, está. ela está. Ah, ela, ela não... está esperando pela amiga. Ela não está esperando pela amiga. Tá, aí na sequência chegou a aventureira. Ela chegou. Sofia chegou, mas a Ana já havia ido embora. Ih, Sofia chegou, então, peraí, então, você pode eu vou, vou botar de volta aqui, Desculpa. colocar... É importante a gente a de mencionar os personagens podem ser reciclados em vários quadrinhos, mas a gente Duplicados? <risos> a gente não tinha personagens iguais, então ah, eles tá, podem... Ah tá, então você pode a Ana tirar tá aqui. Sim, sim. Ah, entendi. Então eu vou duplicar a Ana aqui, e ela aparece aqui também. A e testemunha, aí, testemunha, aí, testemunha. aí a Sofia Aventureira chega. Sofia chega. Descompletou a fase. Beleza. Me senti bem por isso, gostei. Agora é basta. Tá. Vamos até a próxima. Dá uma mais difícil. Bola <risos> fazer... uma mais difícil agora. Mais um? Não, bola, bola uma que desconstrói o estereótipo de gente. É essa mesmo. Essa, aí. então vamos lá. Tá. diga. A história é. Duas pessoas estavam discutindo. Após a discussão, uma delas chora. Duas pessoas estavam discutindo, após a discussão uma delas chora. Então o briguento tem que estar discutindo, com certeza é um cara que discute. e Tim sentimental. Ah, sentimental aqui ó, com certeza. Duas pessoas estavam discutindo e após isso uma delas chora. Bill está brigando com o Tim. <coughs> ah, legal. Estou indo no caminho. Líder, nata. Por que, que eu vou precisar dela? Pra que eu vou usar dessa? Eu preciso usar todos os personagens? Ninguém tá chorando ainda Ninguém tá chorando... Ah, eles estão brigando, mas não estão chorando Eles tá brigando, brigando com o Tim Deus tá brigando... Vamos brigar mais, então Redupliquei então, Bill, agride Tim E agora? Acabou? Não tem mais como botar novos quadrinhos? Tá tudo vermelho, assim. Tá? a história tá vermelha Você não, você não consegue passar para a próxima fase Ah, entendi Então, se entrar uma líder... Eu posso pedir pra eles voltarem? <risos> não, não dá, né? Pode posicionar normalmente, você pode tirar aí da, da tela e colocar Tirar e colocar, é tudo... Tá, bom. é livre O que que acontece? Opa... Maria está esperando Bill está agredindo... <risos> é, Tim. Tá, então vou meter ela no meio da porrada, vamos ver o que acontece Bill está agredindo Tim e Maria tenta fazer alguma coisa Bill está agredindo Tim e Maria tenta fazer alguma coisa então tem então então peraí. então vou tirar aqui o Bill Tim quem tem que chorar aqui é o Bill então vamos botar a Maria para dar porrada no Tim no, no Bill Bill e Maria estão discutindo e daí o Tim entra entra aqui Tim está sozinho <risos> então vamos botar no meio aí o que acontece Bill Maria e Tim estão discutindo os três estão discutindo tá e agora eu vou Duplicar. Duplicar por segundo aqui. Ai, agora é a mesma coisa. Bill, a Maria e Tim chora. Bill, agride Maria e Tim chora. Ah, deu certo. Bill, a de Maria. Não, aí peraí. peraí. A, a aqui história, eu terminei a história, não terminei não? A história é duas pessoas estavam discutindo. Não, ele, ele terminou mesmo, porque esses dois, A gente, que a gente tinha pensado, ó, era esses dois personagens juntos, você conseguiria sair. Ele Na... fez esses dois juntos, mais esse aqui, então ele conseguiu. Na verdade, eu falei como interface, né? ele não podia chorar. <risos> ele não podia chorar? Ele só chorava quando ele tá sozinho, eu falei como interface. Ah, tá.